Oh, oh, oh. E aí meus chapas, tudo beleza com vocês? E aí galera da Elite Clássicos, como é que vocês estão? Eu sou o Esu e eu tô aqui de volta na área com o Mega Man Legends 2 É, vamos estar tá começando aqui essa jogatina aqui maravilhosa Quero lembrar a vocês que eu vou estar legendando né, os, os diálogos do jogo E eu já peço que vocês já deixem ativado Beleza? Bom, estamos aí de volta então. Depois de um pequeno período sem postar, eu estou com equipamento novo aqui para gravar. Então, bora lá! Game start! Uh, uh, uh. <laughs> <laughs> uh. Hey, Data, you're a in the way, you know. Hey, I just thought maybe I could help you relax. Yeah, well, well, thanks, but could you sit still? Oh! <laughs> <laughs> Data, please get real fast. Boy, Mega Man, I'm disappointed. I thought you were braver than this. You can do it. Come on, Mega Man stay out of Mega Man's way. Boy, oh boy. Phew. There. All done. Everything's in working order. At this speed, we should catch up to Grams any time now. Boy, that new engine sure is something. Completely different from the old one. <laughs> <laughs> well, it was expensive, but it was worth it. I'll take over. Oh, thanks. It's almost lunchtime. Can you get everything ready? Okay, okay, key. Mega Man, thank you. Huh? Well, I was a little down before, and... Uh-huh. I was thinking, what would I do if they find the Mother Lode? I guess I got a little scared. Scared? Why? I've been searching for the Mother Lode. Because I thought if I found it, I'd be able to see my parents again. I guess I was just fooling myself. I've got to accept reality. Base the facts. They are gone. Both of them are gone. Oh But still, when you said we should go see for ourselves, I remembered something my mother told me disse, um longo tempo Ela disse que um deveria a long time ago. She said a digger should never give up hope. Right. My mom and my dad and the motherload. I won't. I won't give up on them yet. That's the spirit. We'll find him, rule. Anyway, Mega Man, what should we do once we catch up with Gramps Ship? Ok. Uh, podemos ir até ilha era que ela realmente é a sua mãe? Onde estão minhas armas? Uh, ok. É, o jogo ele tem uma introdução de uns 10 minutos. E eu não coloquei ela aqui. né? Para que não fique muito longo. Mas eu vou postar esse, esse vídeo de introdução separadamente. Só mostrando a introdução. Com, com as legendas e tal. Mostrando o porquê eles estão falando sobre isso aqui. Então eu vou postar junto desse vídeo aqui. Para eu posso dizer? Pra não dificultar o a... entendimento de vocês. Mas eu também resolvi separar para não ficar muito grande. Então, bora lá, podemos aterrissar naquela ilha? O flutter não pode passar por o wind surrounding a Island Forbidden. Precisamos de um navio especial ship se queremos landar. O meu pai uma vez desenhou uma especificação de especiales de especiales que é chamada de especiales. Estou muito seguro que podemos usar para lá. Aquela realmente era sua mãe. She does look a lot like my mother, but I can't believe my own mother would do something like that. I wonder who she is. Cadê meus armas? I'm really sorry, Mega Man. I needed to upgrade the Flutter. I'm afraid I sold all your equipment. Please forgive me. Aquela boi velha, desculpa para nervar o personagem do jogo anterior. <risos> Okay, we can figure out what to do once we get there, right? Roll, do you smell something burning? Mm-hmm. <laughs> Data! Oh, go! I'll go see what's wrong. Wait, Mega Man, take this with you. What? What what is it? It's a fire extinguisher. I'll tell you more later. Okay, back me up. You know how to use your fire. Ok, Flutter's Sprinkler. Missão: apague o fogo e salve o Data. Data está próximo onde o incêndio começou. É. Caminhe pelo Flutter apagando o fogo e resgate Deita. Data. Ok. Isso é uma missão tutorial. E agora o Mega Man, ele tem. O que eu posso dizer? O uh, um novo sistema de mira, né? Ele também tem essa arma de... Essa arma que apaga... Não parece que o fogo veio dessa direção. Veio da onde? Daqui. Ok, o um novo sistema de mira desse jogo ele é muito bom. Em relação ao anterior. Dependendo da arma que eu estiver utilizando... Eu posso me movimentar, né? É, mirando. No caso dessa arma, não. Outra coisa... As sub-armas do Mega Man Agora elas têm... como que eu posso dizer? Ah, uma barra de sobreaquecimento, né? Tá vendo ali? É como se... Não é nem sobreaquecimento, mas... Tipo... Se eu estiver utilizando muito, aquela barra verde vai diminuindo. Eu não vou poder utilizar. Tem que esperar subir um pouquinho. Tá. Eu gostaria que ele parasse quieto. Quando ele começa a pegar fogo, ó. Tem que apagar o fogo dele. Ele não para quieto. Porque ela, é, ela pode pular em cima de você, né? Ele, ela, sei lá, o macaquinho aí. E pra... Agora vocês sabem que esse macaquinho sabe de tudo do jogo, né? Mas tá aqui ele, aprontando. Ai, ai. Se você conseguir apagar to todo o fogo a tempo... O dano será mínimo. Eu consegui? your live update. Although the bottom's hull was damaged in the attack by a mysterious woman, the damage has been repaired. We expected to enter the maelstrom surrounding Forbidden Island any time. Preparations are complete. The crew ready. The bottom is gathering speed, preparing to penetrate the cloud of mystery surrounding Forbidden Island. Following the attack hours ago, we were all asked to disembark and return to our ships, where we stand, watching Von Blucher embark on his greatest adventure. And what may be humanity's greatest adventure? Will he succeed in reaching Forbidden Island? We'll continue with live updates throughout the day final check complete we can get underway whenever you're ready sir understood well then everyone are you ready we won't let anything get in the way of a story we're not like those wimpy tv reporters you're really going to go through with this yes i am i have to well if you're going to do it then do it i mean we've come this far right thank you Barrow. All right then, let's go. Main engines online. Main engines online. Set course for the center of the island. Engage. Looks like they're intent on ignoring my warning. Weapons activated. Remember, I don't want them hurt. Understood. The stabilizers on this ship are amazing. You can hardly feel the wind. I'm impressed. Huh? Unidentified object approaching from above at high speed, sir. Activate defense grid. No one will stop me. Not now. I've got a bad feeling about this. Bon, order the Drakes to go to Yellow Alert and stand by. closer. now you've really done it apologies mistress yuna we should retreat they probably won't crash for a while at least i'd hope to stop them before they got this far Roll! the sulfur bob was being sucked into that storm <gasps> grand o que devemos fazer? Não podemos levar o flutero lá. E estamos quase sem combustível. Teremos que estar em uma ilha próximo. Podemos descobrir o que fazer depois. Não há muito que possamos fazer para ajudar o vovô a doar. Me pergunta se não há um jeito de aterrissar naquela ilha e chegar na nave do Blocher daquele jeito. Então me veio a ideia. Olha pra isso. Isso é um dropship. Uma nave né, que meu pai desenhou uh, anos atrás. Especialmente para aterrissagens em atmosfera uh, violenta, sei lá. Se usarmos isso, nós seremos capazes de aterrissar na Ilha Proibida. O vovô sempre me disse pra nunca construir uma dropship, mas mesmo assim. Essa é uma emergência. Eu sei que ele vai entender, certo, Mega Man? Primeiro nós precisamos ir para um ferro velho e conseguir as partes para construí-lo. Vamos lá, Mega Man! Lá, lá, lá. Ok, aqui estamos, Data ah, bro. Tudo certo, vamos então procurar a Junk Shop nessa ilha, acho que é a Ilha Kalinka é o nome dessa ilha. Aqui ó, tem uma plaquinha já logo dizendo aqui, ó, Junk Shop. É ferro velho? Não tem chance de você ir numa escavação, Não com um corpo assim. Quem é que vai cuidar da Maria se você se machucar? Não vá, Joy. Maria foi boa comigo. Mas eu tenho que fazer isso. Você é um mecânico muito bom, né? Você pode ganhar uma boa vida consertando as coisas das pessoas. Talvez você devia parar por um tempo. Pega leve, sabia? Se algo acontecer comigo, você cuide da Maria e de sua filha, ok? Vejo você depois. Espera, Joey! Ah, eles nunca o escutam. Aquela pessoa... Eu sinto que eu conheço ele. Se eu tivesse visto ele em algum lugar antes. Sério? É, há muito, muito tempo atrás. Olá, procurando por alguma coisa? Ah, sim, nós estamos... Você tem algumas peças que podem ser usadas para construir uma máquina nesse diagrama? Bem, eu... Qual A Sei lá, eu não sei isso. Ah, vocês dois são amigos do Joe? Ah, eu acho que não, porque Bem, é porque eu vi isso antes. O laboratório dele. Você sabe a, a pequena cabana perto da doca de nave. Aquele é o laboratório dele. Joey está trabalhando em algo que parece com isso. Pegar bem, isso significa que Joey deve conhecer meu pai. Eu tenho que falar com ele. Rose, espere! Ok. Eu <risos> não tenho muita coisa aqui. Pause, aqui os, os, os botões mudaram um pouco aqui Ok, uh, eu, eu tenho zero de dinheiro, agora que eu percebi aqui Que tristeza Lá ah, vai ela Aliás, o Mega Man ele já pula altíssimo nesse jogo Tá, vamos dar uma olhada por aí, ver se eu consigo alguma coisa legal Acho que aqui não tem nada é que faz muito tempo que eu não jogo esse jogo, eu tô meio que enferrujado nele. Ah, só o Zero. <risos> o herói de uma revista em quadrinhos, é, sei. E aqui, ó. Tá vendo essa revistinha aqui do lado do Mega Man? É a Kalinka, né, do Mega Man 3. Interessantemente, né, ou curiosamente, o nome dessa ilha que a gente tá é a Kalinka também, <risos> Ah, notas mecânicas aqui, tem muitas palavras difíceis aqui, talvez a Row possa descobrir o que isso diz, ok. Aqui é um item pra gente entregar pra Row, né, igual anteriormente. Posso dar aquele pulo, aquele aquele chute, se eu chutar ali eu ganho dinheiro. <risos> Acho que é 100 gold, que, que é zen, né, que eu ganho. Tem um bar... Eu tô dando uma olhada mesmo, pessoal. Só pra ver se eu consigo algum dinheirinho, alguma coisinha, algum item. Porque... Eu realmente não me lembro de muita coisa desse jogo. Mas eu vou lembrando com o tempo. É um pato. Um patinho de borracha. Mil é Vocês podem perceber que o Mega Man tem essa garrinha, né, agora. Ele... Essa coisinha ali, ó... <risos> Tipo um alicate é pra ele agarrar Alguns objetos e levantar né Tipo caixas Deixa eu ver se não tem mais nada por aqui Nenhuma né? lata de lixo hmm, Não Tem nada é, Já mexi aqui Então uh, Depois eu vou explorar com mais calma Esse local Esse começo aqui é meio lento mesmo Diferente do outro jogo lá, que a gente já pulava mais ou menos para ação. O primeiro lá, né? Vamos ver. Item. Tem alguns itens interessantes que ele tá vendendo aqui. Alguns caros. Partes. Turbo Charge. Energia mais dois. Vou comprar. Uma Buster Part. Né? É, as mesmas coisas do jogo anterior, Energy né, é a quantidade de tiros que eu posso disparar, né. Buster uh... Parts aqui, Equipment, Charge. Okay. Ataque, Range, Energy, tudo a mesma coisa do jogo anterior, mas que eu nem preciso, né. Uh, ensinar pra vocês, eu acho que vocês já viram a, a série anterior. Tá, ele tá pra quê? Arrow, ah, na verdade. Ele? Ela? <risos> Mega Man. Eu estava pensando, e se há mais do que apenas desenhos para Dropship? Isso tiver algo mais do meu pai aqui, alguma coisa que pode me levar até ele. Mas e se ele já estiver morto? Eu não sei o que fazer se, ele, se eu descobrir que ele está morto. Não se preocupe, ele está vivo. Obrigado, Megaman. Não pode perder as esperanças, não é? Beleza, então, vamos nessa. É igualzinho à planta. Talvez o meu pai está aqui em algum lugar. Esteja aqui em algum lugar. Quem é você? Você está procurando pelo meu pai? Ele não está aqui. Ele foi para as ruínas. Pai, você quer dizer Joe? É, esse é meu pai. Bem, ele será em breve, de qualquer forma. Minha mãe diz que assim que ele for para a Ilha Proibida e voltar, ele será meu pai. Diga, tem alguém chamado Casquete vivendo aqui? Não, eu nunca ouvi falar de ninguém chamado Caskete. O que? Mas, o que isso significa, Mega Man? Eu tenho certeza que ele estava aqui. Eu tinha, né? Vamos encontrar Joey e falar com ele, ele provavelmente tem a resposta para suas perguntas. Eu acho que você está certo. Eu sou mais próximo de que eu cheguei, meu Deus pais. Vamos lá. Ah, ok. E aí? Já te disse, meu pai foi para as ruínas. Ok, então, vamos para lá. Esse jogo visualmente é mais bonito, né, do que o anterior. Bem mais polido, né. Vamos, bem, Vamos nessa. Tá, ela tá ali parada, mas... E as ruínas, onde são? <risos> o jogo ele não te disse, tem que falar com esse cara aqui, eu acho. Ei. As cavernas de fora da cidade? Eu vi Joey indo pra aquele lado. Provavelmente indo pra uma escavação. Ok, a gente vai também. Vou usar aqui no mapa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Uma raposinha Ele tá latindo Ok, acho que não tem nada de interessante aqui São então, uns coelhinhos, uns bichinhos Vocês se lembram daquela mecânica que eu falei De coisas boas e coisas ruins Que você pode fazer É, não machuque os animais E não tente beliscar ou... é. é Se é que você entende com isso aqui ver Protege a Rogue quando os inimigos aparecerem, porque ela não se defende. E é isso aí. Uou! Ah, é. Agora eu posso usar o sistema de mira, né? Enquanto eu me movo. Usando a Buster Gun. Que é muito bom. Haverbot desaparecendo assim do nada. Pegar todo o dinheiro que eu puder. Ué! Cuidado. Uhul. Uma cabaninha ali. Depois eu vou explorar tudo isso com calma. Vou entrar aqui. Eu nem sei se vai dar tempo. Tio. Por aqui, Mega Man. Ok. Essa é uma ruína pequena. Para onde ela foi? Ela tá ali. Como é que é? Aqui o é mapa. Eu tenho um mapa total dessa... Dessa área aqui. Legal porque ela já tá assim. Auto navegação. Minimapa. Deixa ligado. Ok. Eu quero dar uma explorada, bro. Dessa vez eu não vou ficar... É, catando bloquinho por bloquinho, não. Porque senão vai demorar. Mas é bom dar uma olhada pra ver se não tem tesouro escondido. Tá, deixa eu ver aqui. Tá desabado. Desabado. Ô, oh, cadê você? Acho que ela foi pra cá. Tá, deixa eu entrar aqui, hein? Tá. Agora, uh, além de... item de... Recuperar, né? Recuperar HP do Mega Man, eles também dropam itens de recuperar... munição Nem sempre dropam. Ah, e é claro, o Zen, né? O bom e velho Zen. O dinheiro. Eu sei que tem tesouro escondido por aqui. Deixa eu ver, eu tô me distanciando bastante da missão, né? Mas esse que é o legal do Mega May Eu posso simplesmente... Ah, depois eu faço. Vou fazer algo opcional primeiro. Broken Model Gun. Ok não tem mais nada aqui, eu posso seguir a missão. Deixa eu ver... É só seguir o caminho que eu percorri. É simples. E é muito mais difícil de... Você ficar perdido nesse jogo. Parece mais novo do que qualquer outro lugar. Deve ter sido descoberto bem recentemente. Eu acho que aquele homem está aqui em algum lugar, bem na frente. Você está detectando algum reverbote, Ro? É, muitos deles. Eu também estou detectando sinais de vida humana. Mas eles são muito fracos. Parece que ele está ferido. Você espere aqui, Ro. Eu vou trazê-lo. Mas, Ro... Tá ah, bom. Boa sorte, Mega Man. <risos> Outra coisa, a voz do Mega Man mudou, né? Na, na dublagem. Parece que o um menino que fazia a voz do Mega Man atingiu a puberdade e a voz ficou completamente diferente. É. vários caminhos aqui pra eu ir. Aí eles colocaram a a voz da prefeita Amélia, né? Do Mega Man anterior. É, Legends, né? Old Hover Jets. Ok, a gente já sabe pra que serve esse item, né? Pra fazer o, a bota de dash do Mega Man. Mas eu vou precisar de outras coisas também. uma outra coisa a respeito desse jogo, sempre que você for numa escavação nessas dungeons, agora o padrão dos inimigos muda. Tipo, às vezes é, tem inimigos em certos locais, às vezes não tem. Pode ter outro tipo de inimigo. Tem um fato aleatório, né, nas dungeons agora. Não, o layout delas não muda, apenas a posição dos inimigos, né. Só pra dar uma variedade. Deixa eu ver... Eu fui naquela sala com o elevador, né? Mas eu resolvi não prosseguir, porque... Lá é o caminho que eu preciso ir e eu quero explorar, né? A, a dungeon inteira antes de prosseguir, porque depois eu não vou voltar aqui. Provavelmente... Aqui aí, eu vim dali, né? Ok, o que, que temos aqui? Tesouros. Esse azul aqui que recupera a munição. Não tem nenhuma arma especial mesmo. E sim, ah, uma coisa que eu não falei, né? Sobre a garrinha que você pode levantar as coisas. Bom, não é qualquer coisa que você pode levantar baú, você não pode. Mas você pode levantar inimigos pequenos, o de tamanho igual ao do Mega Man, né? Um pouco menor, vai. Tipo esses reverberators básicos. Você pode levantar eles e jogar um nos outros. Ups! Já peguei isso aqui. Né? Esse Mega Man ele é um pouco mais linear, né, do que o primeiro lá. E ele tem algumas coisinhas que fazem a gente lembrar um pouco mais de Zelda do que o jogo anterior. Tipo, mapa, bússola, esse tipo de coisa. A gente vai conseguir tudo isso eventualmente. Se eu não me engano, tem esse negócio. Ok, eu já tô... <risos> Tentando pegar o um mapa aqui. Ó, oh, o refrator gigante. Pare. Não continue. É muito perigoso. Não fale, você está muito ferido. Não posso fazer nada por você aqui. Eu vou levar você de volta para a superfície. Eu gosto dessa ideia, mas... Parece que eu despertei um grande reverbot lá dentro. Assim que ele estiver totalmente recarregado, ele poderá sair daqui e atacar a cidade. Você tem que impedi-lo antes que ele... Ah! Senhor, você está bem. O foi, Mega Man? Ele está... Ele está bem. Ele só desmaiou. Isso é tudo. Você espere aí, bro. Eu tenho um trabalho para fazer. O cara desmaiou em pé. Okay. Tá, não se preocupe. Eu salvei uma ilha inteira da aniquilação. Ok. Yeah. Vamos lá. Foi velho truque de... Eita! Quase que ele me acerta. E circular, né, o inimigo. Ele tem um ponto fraco nas costas. Eu se eu conseguir circular ele. Olha lá. Causa um danozinho a mais. Esse é um chefe fácil. Aliás... Muitos dos chefes desse Mega Man são facilmente quebráveis é, E eu vou te ensinar, ensinar pra vocês como é que se faz Para quieta aí, ó. E Vamos pegar os drops dele Ok Deixa eu, ver. eu acho que não tem mais nada nessa sala, mas só pra conferir aqui, não, não tem nada mesmo. Não. Ok, tem uns pontinhos né, no mapa, agora. É. Ele representa pilares, né? E outras coisas. Bro, o que você tá fazendo aqui? Não posso deixá-lo. Se ele morrer, minhas chances de encontrar meu pai e morrerão juntos. Eu acho que você está certo. Tudo bem. Vamos levá-lo para a cidade. Espere! O refrator. Você tem que pegar o refrator. Se você não fizer isso, as máquinas ficarão ativas. Continuarão ativas, né? Entendido. E aí, eu vou pegar, não liga se eu fizer isso. Não se importa se eu fizer isso. Refrator. Tudo bem, então. Vamos lá, meu mega merda. Doutor disse que ele deve descansar. Sua família está a caminho daqui. Eu acho que ele ficará bem por agora. Bro, sobre seu pai e aquela dropship. Eu sei, mas... Acho que agora não é uma, um bom momento. E além do mais, nós temos que ajudar a vovô, certo? Temos que descobrir um jeito de aterrissar na Ilha Proibida. <risos> Escute. Ah, eu sinto muito. Acordamos? Eu ouvi o que vocês estavam dizendo. Infelizmente, eu perdi minha memória. E eu não sei se pode ser de muita ajuda. Eu estava segurando essa. essa planta. Uh, quando eles me descobriram desmaiado fora da cidade. Eu não sei uh, o porquê eu tinha isso. Ou onde eu consegui. Eu não consigo lembrar. É por isso que eu tentei construí-lo. Eu. Por isso porque eu tentei ir para Ilha Proibida. Você já ouviu falar de uma pessoa chamada Casket? E o meu rosto, você acha que já viu. Já me viu antes? Desculpe, não, eu não consigo lembrar de nada. Pega leve. Não se. Ah, esforce demais. Me desculpe por fazer muitas perguntas. Não, não, tá tudo bem. Se você vai pra Ilha Proibida, Use Minha dropship. Tudo que precisa é de um refrator. Aquela das ruínas que você encontrou deve funcionar. Nós podemos usar seu dropship. Muito obrigado. Tá tudo bem. Eu só tenho esse pressentimento que vocês dois devem utilizá-lo. Obrigado. bem, eu vou para o fl Flutter e a preparar as coisas. Volte assim que você puder. É, eu acho que eu vou parando por aqui, pessoal. Porque. Eu quero checar mais algumas coisas antes de, de a gente usar lá o ir pro Flutter e fazer o que tem que fazer. O vídeo já ficou longo demais, mas eu agradeço aí a pessoal que chegou aí. Vai ser uma boa estreia. Uh, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de dar uma passada no meu canal. O link vai estar tá na descrição. E é isso aí. É, eventualmente eu vou estar tá postando também.. O um vídeo de introdução do Mega Man Legends 2. Que mostra. É, para dar contexto aí. né? Que mostra um pouco da história. É, antes. E talvez eu faça isso com o Mega Man Legends 1. Eu tive essa ideia há pouco tempo. Eu vou fazer isso. Então não se preocupem que eu vou estar tá colocando isso daí Tudo legendado para vocês. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou. Até mais.